É, gente, é uma pena que a live ela não, não avança, como acontece no TikTok que você vai lá faz uma dancinha explode um milhão e meio de pessoas, é uma pena uma pena uma pena. E o que eu vou falar para vocês aqui é, é é tão assim legal de entender e ao mesmo tempo é tão triste que tem pessoas que preferem pagar do que ouvir de graça. Então, recentemente, um influenciador digital, desses blogs, foi viajar de Azul e ele postou que ele estava na cabine executiva da Azul, vindo de Fort Lauderdale e ele falou assim para os seguidores dele, se você quiser saber como que eu viajei de graça e o meu namorado de graça, compre meu curso. Ele falou isso num dos vídeos dele. E aí eu fiquei assim, isso quem me mandou foi um membro do canal que assistiu. Que eu não sigo nenhum desses canais, nenhum mesmo. Não tenho tempo nem de respirar, imagina assistir o canal dos outros. Aí eu fiquei pensando assim, cara, eu falo isso de graça todo dia. Na live de ontem, eu fiz exatamente tudo o que eles falam no curso para cobrar das pessoas. Uma, um assunto que se eu sei, eu transmito de graça. Né? então é, é chato você ver isso porque tudo que eu tô falando para vocês aqui é de graça você pode ver que nós temos inscritos e membros inscritos que não dão é, ou não é membro vai entender e quem é membro vai entender também e isso daqui não, não tem necessidade de cobrar para passar porque cara eu aprendi de uma forma tão simples que é gratificante você passar uma pessoa que você aprendeu né então só para você entender esse cartão aqui ele ele tem um poder na mão e você pode voar voar de graça só que nós vamos acelerar um pouco mais para ajudar aquelas pessoas que não conseguem atingir os 8 mil por mês então a dica que eu vou dar para vocês que agora é para vocês Começarem a trabalhar para buscar esse cartão, porque ele é o melhor cartão. Custo-benefício para quem é pobre, cara, é o melhor cartão. Você já viu pobre viajar de executiva? Você já viu pobre viajar de executiva? Você vê pobre viajar de econômica. E até rico viajar de econômica. Mas você tem nas suas mãos o poder de viajar de executiva? Você com a sua esposa, você com o seu filho você com seu esposo, com a sua esposa, através deste cartão, e não é mérito nenhum meu você aprender e saber usar, é seu, porque você colocou em prática, tá certo? Então vamos lá, você tem aqui uma opção de ter um cartão que vai te dar o acelerador de ponto, que aí é a dúvida da galera se o acelerador vale a pena ou não. E na live de membros de ontem foi esse assunto. Só que eu não repito a live de membros para a live aberta. No entanto, como a live ontem foi um boom, foi um sucesso, eu achei que a mesma quantidade de pessoas que estavam na live ontem de membros, que passou de 600 pessoas na live, nós temos mais gente de membros na live de ontem do que hoje. Então, só para você entender, foi assim, uma coisa fora do normal. Foi muito top né? E aí eu quero contribuir com vocês este assunto e a gente poder juntos é, trabalhar essa, essa situação aqui. Então vamos lá. Eu fiz uma analogia é, referente ao Cartão Tudo Azul sobre a pontuação. E aí eu vou mostrar para vocês quanto que custa sobre mil e tudo mais, tá? Esse fato aqui é um fato real que aconteceu comigo, tá? Esse fato aqui aconteceu comigo, tá Então 3 pontos por dólar gasto nacional, 3,5% internacional, 4,5% até março nacional e 5,25% até março internacional, tá? Aí nós temos lá 2% sobre o valor da fatura, tá? 2% sobre o valor da fatura. E aí eu peguei a minha situação com a Azul, tá? É, fatura 3.000 eu gastei 3.663,23 na fatura da Azul, desse cartão Infinite dividir pelo dólar mais caro que o Itaú cobrou que foi 5,71 o Itaú cobrou 5, o dólar mais caro 5,71, uma loucura tá E aí eu ganhei 1924 pontos ó 1924 pontos mais 2% da minha fatura que eu, eu paguei o acelerador tá mais que isso aquele mês e eu ganhei de pontos com o acelerador, ele dobrou a pontuação, foi para 3.849,24. Se eu continuar nesse ritmo, eu não vou ganhar o Companion tá Então, eu fui lá e paguei o acelerador. Deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Para vocês entenderem. Tá? Quer ver só? mostrar para vocês e depois eu vou mostrar para vocês como que aparece também é, o pedido do cartão Infinity Latam no aplicativo de vocês. Então, quando você vai lá no aplicativo acelerador, eu vou mostrar onde que é, tá? Acelerador de pontos, o Itaú te cobra 2% da fatura. Então, para quem gasta mil reais vai pagar 20, 20 reais de a mais de fatura, tá? Mas prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora para que você entenda... Não simplesmente pegar a fatura, 2%, pá, não. Tem mais um que é mais aí. Eu estou fazendo exatamente como que eu fiz na live de membros ontem. É a primeira vez que eu abro o mesmo assunto de um membro para membros inscritos de aberto, tá? Ou seja, uma live aberta como essa é a primeira vez que eu faço isso. Assuntos de membro é membro, tá? Então é a primeira vez e talvez a única vez. Porque o assunto foi muito forte, então eu achei que vocês mereciam os inscritos também saberem sobre isso. Tá? Então, prestem bem atenção nesse assunto. Tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo que é 2% sobre o valor da fatura. Tá certo? E aí, o que, que nós vamos fazer aqui? Ó? Prestem bem atenção agora. Tá? ok? Prestem bem atenção agora. Caneta e papel na mão. Ok? Vamos lá isso aqui foi comigo aconteceu real comigo eu gastei 3.663 ganhei 1924 pontos paguei o acelerador ganhei o dobro de pontos 3850 pontos vou mostrar na minha fatura para vocês e é, paguei em dinheiro R$ reais e centavos aqui ó eu paguei do meu bolso R$ 73,26 para o Itaú na minha fatura. A minha fatura foi para R$ 3.763,73649. Vocês devem estar se achando que eu perdi dinheiro. E aí agora que eu vou dar o pulo no gato com vocês. Eu liguei no Itaú e pedi um ano de isenção na minha anuidade do meu Infinity. Eu não pago a anuidade desse cartão. A Outra forma de isentar ele é gastando 10 mil por mês, 50 por 50 reais. Você paga a outra forma é você conseguindo a, o gasto de 20 mil também, não paga anuidade. E aí, eu mostrei ontem na live um membro que mandou o Edinho, falando para Edinho mandar para mim para me mandar para vocês. E aí, eu vou mostrar para vocês o que ele mostrou para Edinho. Esse membro ele mandou para Edinho para que eu mostrasse para vocês o que aconteceu com ele observem vocês ontem dia 9 de fevereiro pode ver aqui ó dia 9 de fevereiro ele mandou para Edinho para que o Edinho mandasse para mim para que eu mandasse para vocês para vocês verem que quando eu falo que isenção de anuidade acontece desse cartão muitos não consegue ele conseguiu também então ele tá aqui ó vou te mostrar eu nunca vi isso Rafael, consegui um ótimo desconto na anuidade de 80% para você. É muito especial como a gente, cliente e tal. Dessa forma, você vai pagar 90 reais. 90 reais, cara. Gente, eu tenho vontade de pegar isso aqui, tacar no chão, quebrar, gritar e espernear. 90 reais. 90 reais Seis parcelas de 15. Cara, é surreal isso. Surreal. E eu vou pegar para vocês verem o exemplo que eu fiz no meu blog para vocês terem uma noção desse cartão acelerador de pontos. Prestem bem atenção aqui agora. Vamos lá. Eu não pago anuidade nesse cartão. O Itaú me isentou 100, um ano grátis. Eu, Dalton, Clóvis, Fernando, Marcos, Rodrigo, Santos, Pedro, Joaquina e por aí vai. Eu ganhei 100 reais por mês de isenção anuidade. Vamos supor que eu mantivesse esse gasto mensal de R$ 3.600 e pouco por mês e que eu tivesse por mês um gasto de R$ 73,26 de acelerador. Se eu considerar o acelerador R$ 73,26 dividido por R$ 1.926 que eu ganhei do Itaú, a milha, um milheiro, está custando R$ 38. Reais. É muito caro. É muito caro o acelerador não compensa nesse sentido que eu estou pagando 38 o um milheiro se eu pegasse, comprasse as milhas da azul com promoção de 14 reais eu ganharia o dobro e um pouco mais então neste caso o acelerador não compensa no entanto no entanto eu não pago anuidade anuidade é zero 0 menos 7326 me dá um saldo positivo de 2674 vezes 12 o Itaú me banca o acelerador de graça e me dá de presente todo o ano 320 reais se eu seguisse esse raciocínio só que eu preciso de correr o acelerador senão eu não ganho comprei um pés então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso gastar 4.500 por mês. 4.500 por mês neste cartão. 4.500 neste cartão vezes 2%, R$ 90. Reais. Eu isentei 100% anuidade. E 90 menos 100 dá 10. Eu ganho 120 todo ano de presente. Eu não pago anuidade. E o acelerador sai de graça. Porque um mata o outro. Então o que acontece? 4,500 vezes 2%, 90. Então 4,500 dividido por 5,71 dólar nas alturas. 7,88. Vezes 3 pontos do, do Itaú Companion PES. 2,364. Vezes o dobro que o Itaú dobra no Companion PES do acelerador. Eu tenho 4.728 pontos para ganhar vezes 12, 56.716 pontos no ano. Ou seja, se eu gastar 4.500 por mês e dobrar os pontos do acelerador, eu gasto 4.500 por mês para ganhar duas passagens aéreas grátis com cabine executiva, uma internacional ida e volta e uma nacional ida e volta, sendo os assentos premium em primeira fileira, ou seja, eu tenho duas executivas por ano e tenho é, ilimitado acesso à cabine é, de primeira em todos os voos nacionais. E além disso eu tenho duas diárias ou mais na unidas de graça para alugar carro.